E aí jovens, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motorlog Belém. Como vocês estão? Não sei se quando esse vídeo for ao vocês... ar, eu já vou estar viajando ou não. Mas, olha só, tem... hoje o vídeo tem a ver com a viagem, né? Eu tô indo ali buscar o nosso amigo Israel, do canal Israel Moto em Ação. E o cara tá fazendo uma viagem pelo Brasil todo veio do sul, parou aqui em Belém e vai pro pro nordeste depois voltar pro sul, né? E talvez a gente vá junto pro Ceará, mas por enquanto não tá nada certo. Eu tendo buscar ele ali para te dar um rolê na cidade e conversar um pouco, bater um papo como é que tá sendo essa nossa experiência, pegar umas dicas com ele do que que ele vem tem Enfrentado, né? E aí a gente... Vai se programando para a primeira viagem longa, né? E já se... Pegando as dicas aí de como é que Coisa de parada e tal, né? Vamos ver! E aí tendo lá buscar ele, de lá a gente vai pro Vero Rio Encontrar mais o... O Tijoga Do... O Erivelto do canal Tijoga falar a verdade, junto com ele E vamos... Talvez gravar um vídeo lá, não sei Não, não tem nenhum roteiro Pré-estabelecido para para esse vídeo de agora, tá? Deixa eu alinhar os faróis aqui que não estão alinhadas Aí, acho que agora Acho que agora foi Eu tô de No bros deixei a Tuxta em casa Na verdade eu fui em casa só para pegar a bros Porque... O pneu da Twister já tá um pouquinho careca e aí tá furando com muita facilidade, inclusive furo agora né, tava meio murcho. E daí pra não, não ia ter tempo de mandar remendar e tal, eu fui logo trocar de moto e amanhã eu faço isso com mais calma, que vai ser domingo né, então vai ser mais tranquilo. É um trajeto bem curtinho, acho que é uns, uns 4km de casa até aonde a casa do irmão dele, onde ele tá. Logo logo a gente chega lá. Cara, andar de bros é como. Pior que nessa semana, é a primeira vez que eu tô andando de Bros nessa semana. Depois aí, sei lá, daquele vídeo que eu gravei, acho que tem uns 10 dias que eu não ando de brosche. Só com meu pai direto. Ele teve mais necessidades do baú e tudo mais. Então é como se eu tivesse acabar de tirar minha CNH de moto, sabe? Parece que eu tô aprendendo a andar. Tem horas que eu piso na pedaleira mais para trás querendo achar um pedal recuado mas aqui eu esqueço que na brosa costume né que na brosa o pedal ele é bem centralizado então a, a, as pernas ficam praticamente aí no ângulo de 90 graus. e sem falar na automática às vezes da, intuitivamente né o freio pra, pra passar nesses buraquinhos aqui mais devagar então eu não der a costa, mas eu esqueço tô de bros eu passo super tranquilo nessa velocidade que eu tô. Mas, por exemplo, quando vem lombada eu, eu tenho me freado um pouco a mais do que eu precisava pra passar de bros. Porque de twister a gente tem que passar mais devagar mesmo. Vamos lá, estou quase chegando. Deixa eu ver aqui onde que é. 15,5,3... Cinco, dois... Será que é aqui, cara? Chael, é atenção... Cheguei! Opa! Tudo bom? Não demorei. Furou o pneu ainda, atrasou. Olha, gente, tudo bom? Pronto, pegamos aí o rapaz Direto Já foi lá no Vero Rio? É, lá perto da, da, da Porta Isso, lá, isso, beleza Agora dessa vez não, mas eu tô aqui Ah, outras vezes, né? Beleza Olha o Sil Jael. O cara rodando aí o Brasil todo de, de NC, velho. Um motaço. <risos> Jael Motiação, galera. Um salve. Hein? E obrigado por ter topado aí e dar esse, esse passeio com a gente. Puxa aí, Cadê o cara, velho? Passou di... de... <risos> e eu achei que tu tinha visto. É, eu vi depois, aí não deve ter passado. Ah. Agora, a gente vai dobrar aqui à esquerda. Coisinha de guerra, né? É, guerreira essa. Já caí muito com ela. <risos> Tava aprendendo com ela. Já veste quantas vezes pra Belém? Eu muito de moto primeira vez. De moto a primeira vez. Eu já, já vi vezes, né? Ah. Eu vim passar linha todo ano. Ah, bacana, cara. Bacana. Chegamos no Rio Será que já chegou alguém? O pessoal aí. Bora ver. Normalmente são os atrasados. I do. saindo aqui do do passeio com Conver... a ah, beleza vou lá que a gente vai lá pra essa Saindo aqui do passeio com a galera cara muito gente boa um abraço aí, Israel. já é brother todo maluco te joga é o Eurivelto e a minha querida namorada na PCX, o um rolê aí De Três pessoas Quatro na verdade Simbora Olha aí rouco da pequena Vamos acompanhá-lo, olha só, e o cara veio do Rio Grande do Sul, né, e aí quando eu fui buscar ele no, na casa que ele tava, era a casa de um parente meu, pra vocês verem como uma segunda pequena, né, e aí, é, meio que a, a cunhada dele é a prima de um, um primo da minha mãe, assim, então eu acabei indo buscar ele na casa de um parente, surpresa boa, né, estamos meio que, que em família. E os meus piscas não estão funcionando bem Eu tenho que ajustá-los Não, só para entrar na faixa Valeu, Erivelton Nossa, rolei de quatro agora aqui Quatro pessoas eu tô querendo dar a seta e a seta pra direita não tá funcionando direito. Aí <risos> eu acho. Agora que é funciona, legal. mas tem vezes que não tá pegando. Você essa parada lá, o meu também não tem essa aí. Vou pegar ela contigo. Ô, oh, dá de 10. Beleza. Tem borracha pra ainda. Abriu, bora. Olha aí, galera. Se eu motovlog belém, isso é o real do Mota E ação e te joga motovlog. <risos> Chegamos. Então a gente está encerrando aqui o vídeo, o rolê aqui nosso visitante Jael, siga o canal dele E a gente está finalizando o vídeo por aqui, até a próxima valeu, estrada, que aí. honra estar aqui, ó, no, muito no... legal, valeu tá no vídeo aí do motovlog Belém, porque esse cara aí é fera hein Valeu, galera, valeu